O número de recursos em um processo é uma variável aleatória de Poisson. Olha o nomezinho aí, ó, Poisson, com parâmetro lambda igual a 5. Então, a probabilidade que um processo tenha menos de dois recursos é. Então, família, com o método dos 50. Você já sabe que é um probleminha de probabilidade associado à distribuição de Poisson. Então, vamos lá. Para não ficar aqui de queri queri corococó Indo direto ao ponto. Papo reto. Estatística inferencial e probabilística é formulazinha. Tá? Tira os porquês da tua vida. Você não quer ser estatístico, você quer passar na prova. Então, para com isso. Já começa por aí. Você tem que decorar as fórmulas. Cada distribuição tem uma formulazinha. Então, a formulazinha para cálculo de probabilidade numa distribuição de Poisson seria essa daqui. Ó. Primeira coisa né, é você memorizar. Pô, como é que você vai memorizar? Né? Aí já entra a segunda técnica do método. De tanto você estudar, revisar e exercitar, né, fazendo ali vários exercícios, você acaba memorizando a fórmula. Qual é a formulazinha da distribuição de Poisson? A probabilidade de ocorrer K sucessos é igual... A fórmula é meio bizarra. É igual a E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K dividido por K fatorial. Né? Realmente a fórmula é feia, mas ela é muito fácil, né? é muito fácil mesmo né, de ser aplicada. Tá legal? Vamos lá, identificando aqui os elementos da fórmula. O que, que seria o K? O K é o que eu quero. Então o K está associado à pergunta da questão. E o E? O que seria o E? O E nada mais é que uma constante. Né? É uma constante da fórmula. O E, ele nunca vai mudar. Ele é uma constante. E o λ, né o K a gente já sabe o que é. E o lambda nada mais é que a média. Tá legal? Nada mais é que a média. Né? Um parâmetro que nada mais é que a média. Então, esses são os ingredientes da minha fórmula. Vamos lá, identificando agora cada um deles: probabilidade de ocorrer casos sucessos. Vamos lá, o que, que eu quero nessa questão? Vou voltar aqui. Ó. O que, que eu quero? Eu quero a probabilidade de que um processo tenha menos de dois recursos. Bom, menos de dois recursos, Marcão. Vamos lá, o que, que você entende quando ele fala menos de dois recursos? É ter um recurso, ou seja, x igual a 1, ou representa mais, né? matematicamente o ou representa a soma, ou não ter nenhum recurso, ou seja, o x ser igual a zero. Então vamos lá, menos de dois recursos, opa, estou interpretando, adeus, ó. estou ó, interpretando. Vamos lá, menos de dois recursos, opa. É ter um recurso ou não ter nenhum recurso. Ou seja, seria o x ser igual a 1 ou o x ser igual a 0. Aí eu vou né, meter a mão, vou aplicar a formulazinha. Olha que lindo. Vamos lá. Probabilidade de x ser igual a 1. Pois x ser igual a 1 seria o k valendo 1. É só você olhar para a fórmula. Então ficaria é... Elevado a menos lambda, ó lambda, vale quanto? 5. Então ficaria E elevado a menos 5. Olha como é fácil. Vezes lambda, é só você seguir a fórmula, que seria 5, elevado a k, que é 1, dividido por um fatorial. Aí, família, um abraço probabilidade de x ser igual a 1 seria igual a 5 vezes e elevado a menos 5. Então, já achei a probabilidade de x ser igual a 1. Agora, deixa eu sair daqui, senão vai cortar. O que o tio Marcos vai fazer agora? Vou aplicar a mesma fórmula, só que agora para x igual a zero. Ou seja, o K valendo zero. Aí é só você olhar aqui a fórmula. Probabilidade de X ser igual a zero. Vai ser igual a E. Ó, tá aqui. Ó, e. Elevado a menos lambda, Ou seja, menos 5. Vezes lambda, Que é 5. Elevado a K. O K vale quanto? Zero. Zero dividido por K fatorial, ou seja, 0 fatorial. Resolvendo ali a bagunça, 5 elevado a 0 é 1. Um. Zero fatorial também é 1. Um. Então, o que, que sobrou ali na bagunça? É elevado a menos 5. Então, a probabilidade né, de X ser igual a 0 ou seja, de não ter nenhum recurso, é igual a E elevado a menos 5. Aí um abraço. Como eu quero esse somatório aqui. Probabilidade de X ser igual a 1. Mais a probabilidade de X ser igual a 0. É só eu somar. Como é que vai ficar aqui? Essa continha. Probabilidade de X ser igual a 1 é 5. Vezes E elevado a menos 5 mais a probabilidade de x ser igual a zero que é e elevado a menos 5 somando 5 mais 1 né porque quem para quem não sabe que tá um né isso aí vai dar 6 vezes E elevado a menos 5 olhando ali as opções gabarito, letra B marco o V da vitória